Duckbill Bill apresenta Receita de Família Este é o Pedrinho. Hoje ele vai fazer uma surpresa para o seu pai. Um cookie de chocolate. Mas Pedrinho não sabe fazer cookie. Então ele assiste Receitas da TV. Pesquisa receitas na internet. Lê livros de culinária. Até que sua mãe traz o livro de receitas da família. É aqui que o Pedrinho encontra a melhor receita de cookie do mundo. Os famosos cookies da Duckbill. Bill. Essa é a melhor surpresa que Pedrinho poderia fazer ao seu pai. Nossa, filhão, tá uma delícia. Você que fez? Foi, mas a mamãe me ajudou. Sabe, né? Receita de família. Não importa o estilo, na Duck Bill sempre tem um cookie que combina com seu pai. Para todos os momentos, existe uma Duck Bill.